Fala aí pessoal, beleza? Neste vídeo aqui eu fiz questão de selecionar para vocês 12 é, questões de vestibulares, ENEM e também pessoal de alguns concursos públicos, tá ok? Que eu achei importante para você entender bem como pode ser comprado o assunto conjuntos nessas seleções, tá ok? Então antes eu peço para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo, pois isso faz uma diferença enorme. E no final, claro, ativar o sino para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo aqui no nosso espaço. Tá ok? Então, vamos lá, tente resolver esses problemas sozinho e também olhar nossas soluções aqui para ver se bate, se o caminho é o mesmo que você encontrou. Tá ok? Vem comigo. Bom, pessoal, a primeira questão aqui nos diz o seguinte, ó, a interseção do conjunto de todos os inteiros múltiplos de 6, com o conjunto de todos os inteiros múltiplos de 15, é o conjunto de todos os inteiros múltiplos de... Então, já coloquei aqui a solução para você, seria a alternativa é, C. Tente fazer sozinho aí, se conseguiu, tranquilo. É, é o caso também, caso você é, tenha dúvida né, na resolução, tentar dar uma olhadinha na nossa solução aqui, tá? para ver se chegou ao mesmo resultado, melhor, pelo mesmo caminho. Isso aí é importante também saber se existem outros caminhos. Bom, pessoal, o caminho que eu achei interessante aqui é calcular... Tá? Só para visualizarmos os múltiplos de 6, quem são? Então, você deve concordar comigo que os múltiplos de 6 são 6 vezes 1, 6, começa por 1, certo? 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, então vamos ter aqui também o 24, vezes 5, 30, vezes 6, o próprio 36, e assim sucessivamente. Então, aqui estão os múltiplos de 6. Quem são os múltiplos de 15? Então, vamos colocar aqui os múltiplos de 15. Você deve concordar comigo que os múltiplos de 15 são 15 vezes 1, 15, 15 vezes 2, 30, 15 vezes 3, 45, vezes 4, 60. E aqui também continuaríamos, é, pois esse conjunto ele é infinito. Beleza. A pergunta é, pessoal, a interseção, olha só, a pergunta é a mais importante. Quem é a interseção do conjunto de todos os inteiros? É, múltiplos de 15 e de 6. Pessoal, a interseção está perguntando quem são os números comuns aqui aos dois conjuntos. Você deve concordar comigo que o, se fôssemos comparar aqui, o 30 é, e o 30 aqui no 15 seria o menor múltiplo. Se você fosse continuar, é, tenho certeza que iríamos ter aqui vários é, números em comum. Porém, é, você não vai ficar aqui querendo calcular todos os números o importante aqui desta questão tá, é você entender a ideia do MMC porque o que a gente fez aqui, pessoal, foi calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum tá? então é um assunto de matemática básica que, às vezes, a gente não dá importância e aqui está a sua importância porque se você calculasse aí, tá, inicialmente o MMC entre 6 e 15 ah, esse aqui é o algoritmo para encontrarmos aqui o MMC, iremos dividir aqui por um número comum. É, teríamos aqui como divisão o número 2, certo? Então, o número 2, não precisa ser comum, começando aqui pelo primeiro primo. 6 por 2, o resultado aqui é 3. Por 15, não teríamos aqui é, divisão. E continuaríamos, o próximo número aqui é o 3. 3 por 3 é 1, um. 15 por 3 é 5. E 5 é o próximo quociente. É, então, teremos aqui 1. Um, e o resultado aqui teríamos 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, é, 30. Olha só que legal. Então, 30. É, calculando o MMC, chegaríamos ao resultado 30, que é o menor múltiplo comum entre 6 e 15. Ou é... Se ele está pedindo aqui a interseção entre esse, os múltiplos desses dois números, você deve concordar comigo que os múltiplos de 30 formariam esse conjunto, esse conjunto interseção, pessoal. Por quê? Porque 30 é o menor número é, comum entre os dois. Então, aqui teríamos... o próximo número seria 60. O próximo é... porque 30 vezes 2 é 60, 30 vezes 3 é 90, próximo 120 e assim sucessivamente. O que a gente acabou de encontrar aqui foi o menor múltiplo comum entre os dois conjuntos. Tá ok, pessoal? Então, é um assunto que requer um pouco de matemática básica e que o raciocínio do MMC acabou resolvendo bem esse problema aqui. Tá ok? Vamos para a próxima questão? Então, vamos lá. Olha a nossa próxima questão. Diz o seguinte. Uma editora entrevistou 200 alunos de uma escola. Verificando se haviam lido, é, lido né os livros a e B. Beleza, concluiu-se que 102 alunos leram o livro A. 32 leram ambos, olha a informação importante aqui, né? Eu já tinha falado para vocês. É, tentem reservar sempre as interseções. Então, 32 é uma interseção. E 48 não leram esses livros. Então, aqui, ó, no universo, vamos colocar aqui um conjunto universo, tá ok, pessoal? No universo de 200 alunos, então aqui a gente tem 200 alunos no total, o que, que vai acontecer? Vamos colocar esses 200 aqui só para a gente guardar essa informação. O que, que a gente tem, pessoal? Olha só. Temos leitores do livro A, temos também aqui leitores do livro B, vou colocar aqui leitores do livro B, e uma interseção, essa interseção seria aqui 32, então ó, 32 leram o livro A e B, ambos. Tranquilo pessoal, conclui isso que 102 leram, leram aqui o livro A. Se já temos aqui 32, se você for subtrair aí 102 de 32, isso tem que ser... Tem que acontecer, porque é, quando falamos de 102 leram o livro A, isso quer dizer ó, o conjunto A tem 102 pessoas. Como já temos aqui 32 pessoas, temos que subtrair para encontrar aqueles que leram apenas o livro A. Então, aqui temos 0, 7, 3 para 10 é 7. Temos aqui, então, 70 pessoas que leram apenas o livro A. Show de bola! Quem foi que leu apenas B, pessoal? a gente não tem essa informação, é exatamente isso que ele quer ó. quantos leram somente o livro B? então ele quer exatamente essa informação aqui ó. quem é X? quem leu apenas B? pessoal, é... existe uma outra informação aqui que diz o seguinte 48 não leram esses livros, então esses 48 estariam aqui fora, certo pessoal? porém a soma de todo mundo aqui tem que dar quanto? Tem que dar 200, por isso que eu guardei essa informação aqui, porque existem aí 200 entrevistados, tá ok? Então, somando esses valores aqui, ou seja, 70 mais 32 mais x, que é o que a gente quer, mais 48, você deve concordar comigo que esse resultado tem que ser igual a... 200, não é isso? Então, resolvendo a nossa equação, 70 mais 32 dá 102. 102 mais 48, vamos ver aqui agora. 102 mais 48, ficaríamos com 10, sobe 1, 5, 150. Esse 150 podemos passar para o segundo membro. Então, x vai ser igual a 200. Como passou para o segundo membro, vamos subtrair. Então, x aqui é igual a 50. Como nos diz a alternativa. Então, a alternativa D é a alternativa correta. Tá ok, pessoal? Questãozinha aqui simples. Vamos agora para a próxima questão. Bom, pessoal, a nossa terceira questão aqui diz o seguinte. Ó. Numa universidade com N alunos, 80 estudam física, 90 biologia, 55 química, 32 biologia e física. Olha só, uma interseção. Vou guardar essa interseção aqui, 32. 23 química e física. E 16, biologia e química são interseções. E aqui, mais uma interseção: 8 estudam nas três universidades. Essa informação é muito importante, pois é a interseção entre os três conjuntos. Vamos guardar aqui também, sabendo que esta universidade somente mantém é, as três faculdades. Beleza, então só tem a faculdade de Química, Biologia e Física. Quantos alunos estão matriculados na universidade, pessoal? Olha só. Perceba que o problema está querendo exatamente o valor de N, pois ele quer saber a quantidade de alunos que tem nessa faculdade, nessa universidade. Então, ó, vamos lá. Temos aqui, vamos chamar de conjunto B, os alunos que estudam Biologia. Vamos chamar aqui o conjunto Q de Química. Então, serão os alunos aqui, o conjunto formado pelos alunos que estudam Química. E F, o conjunto formado pelos alunos que estudam é física, vamos colocar aqui os alunos que estudam física, chamar de F. Tá ok, pessoal? Bom, primeira informação importante, a interseção entre os três, vamos colocar aqui, ó, oito alunos estudam as três matérias, os três cursos, certo? E também uma informação importantíssima, as três outras interseções. 32 alunos estudam biologia e física, então B e F está aqui. Mas perceba que 8 também estudam é, Biologia e Física. Vamos ter que descontar desse valor. Pessoal, 32 menos 8, isso aí daria 26, não é isso? 26 é, melhor dizendo, 24, pois 24 mais 8 é 32. 23, Química e Física. Então, Química e Física é 23, só que já temos aqui 8. 23 menos 8 daria 15. Beleza, 16, Biologia e Química, só que já temos 8 aqui estudando também Biologia e Química, menos 16 seria igual a 8. Show de bola, pessoal! Vamos melhorar esse 8 aqui, né? 8 alunos. Agora, a gente precisa saber quem estuda somente Biologia, somente Química e somente Física. Quem seriam eles? Olha só, é... para resolver isso aí, você precisa... É, concordar comigo, eu acredito que você vai concordar, que 80 alunos estudam física. Pessoal, aqui já temos alguns alunos que estudam física. Quem é essa soma aqui? 24 com 8 é 32, 32 com 15. Esse resultado aí seria 7,47. Já temos aqui 47 alunos que estudam física, porém, são 80 no total. Então, 80 menos 47 isso aí nos dá como resultado é, 33. Não é isso, pessoal? 33. 33 alunos estudam apenas Física. Esse total aqui tem que dar 80, como nos diz o problema. 90, Biologia. Então, aqui já temos 16 com 24. 24 com 16 seria 10. 2, 3, 4. 40 alunos é, já que estudam, já colocamos aqui, que estudam biologia. Só que no total tem 90. 90 menos 40 seria igual a 50. Olha só que legal. E quem estuda apenas química, pessoal, o resultado aqui, total, tem que dar 55. Só que já temos 16 mais 15 e 16 mais 15, isso aí que daria 11, 31. Porém, temos 55 no total, tem que dar 55, certo? 55 menos 31, teríamos 4, 3. 5 menos 3 é igual a 2. 24, então, alunos estudam apenas química. Show de bola! O que o problema quer? Perceba que o problema nos diz aqui, não nos diz, é, se tem alunos que não estudam essas matérias. Então, não tem ninguém lá de fora. Então, está todo mundo aqui dentro. E esse total aí, pessoal, é exatamente a quantidade de N de alunos. Vamos somar todo mundo aí. Ó. 50 mais 24 mais 33. Vamos pegar o pessoal que está do lado de fora aí. 50 mais 24 mais 33 seria aqui igual a 7. 5 mais 2 é 7. 7 mais 3 é 10. 107. 24 mais 8 mais 15 daria quanto? Olha só. 24 mais 15 mais 8, isso aqui é igual a 12, 12 com 5 é 17, 2, 3, 4, 47 são é, esses alunos aqui que estudam com as duas interseções. Então, vamos somar todo mundo aqui, ó, mais 47 e mais 8 no final. Somando todo mundo, teríamos aqui 14, 14 mais 8 é igual a 22, então sobe 2, 4 mais 2 é 6, e 1 um mais nada é 1. Um. Então, olha só, 162 alunos são aí é, os alunos que estão matriculados na universidade. Tá ok, pessoal? Um assunto aí tranquilo. Você agora está vendo uma outra forma de se cobrar a ideia de conjuntos e a operação envolvendo conjuntos, tá ok? Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Pessoal, mais uma questãozinha aqui é, que pode complicar, tá ok? Tenha cuidado, não é uma questão difícil porém diferente, tá ok? Vamos aqui dar uma olhadinha nela, olha só. É, se A e B são conjuntos, então A menos A menos B, esse menos aqui você deve concordar comigo, que é a diferença, certo? A gente já viu aqui em nossas aulas, é, já falamos sobre diferença. Então, o que é que A tem que A menos B não tem? Ou seja, o que é que tem de diferente entre A e a diferença entre A e B? Pessoal, se você for calcular aí, melhor, representar, o Conjunto A aqui e o conjunto B aqui, né? Tá? Isso aqui é uma situação, tá ok? Pode acontecer outras situações, ou seja, B ser subconjunto de A, é, A e B serem disjuntos, você pode ver que vai dar o mesmo resultado. Ele está dizendo o seguinte, ó, que o que é que tem em A que não tem na diferença entre A e B? A diferença entre A e B é aquilo que tem em A. Mas não tem em B. Quem seriam esses valores? Você deve concordar comigo, seriam os valores que estão aqui, ó, essa região aqui. Então, o que é que tem no conjunto A, é isso que ele está perguntando, que não tem nessa diferença? Ué, o que é que tem no conjunto A que não está aqui nessa região, pessoal? Quem são esses valores? Seriam exatamente os valores que estão nessa região aqui. Concorda comigo? E você vai concordar comigo que essa região aqui é exatamente A, Interseção B, olha só como uma questãozinha simples, né? É pode ser resolvida, claro, com bastante cuidado, tá? Para não aí cair em pegadinhas. Beleza, espero que vocês tenham entendido. Isso aqui vamos para a nossa quinta questão. Vamos lá para nossa quinta questão, pessoal. Olha só se a é formado por menos 2, 3, m, 8 e 15, e b, 3, 5, n, 10 e 13. E são subconjuntos de Z, ou seja, números inteiros. Então, eles são subconjuntos dos inteiros. Então, M e N são números inteiros, tá ok? E A interseção B é igual a 3, 8 e 10. Então, ele diz o seguinte, ó. A diferença aqui é você subtrair N por M pertence a A. Bom, a gente, pelo, pelas alternativas aqui, a gente precisa saber quem é N e quem é M, certo, pessoal? Olha só, observando A e B... A gente tem aqui a interseção entre eles. A interseção é 3, 8 e 10. Então, aqui já estaria uma interseção, 3. Outra interseção, 8, que não aparece aqui. Então, possivelmente, é o valor de N. Então, N aqui é 8, certo? Porque a interseção é tudo que tem em comum entre os dois. E a próxima interseção é 10. Olha só, legal também, pessoal. 10 aparece aqui, porém, não aparece aqui. Então, possivelmente, o M é 10, possivelmente não, m é 10, tá ok? Então, ó, você tem aí m igual a 10 e n igual a 8, tranquilo de se resolver essa questão. Aí, agora, vamos analisar cada item. Ele diz o seguinte, ó, n menos m pertence a n menos m, pessoal, 8 menos 2, ou melhor, menos 10 é igual, você deve concordar comigo, menos 2. Menos 2 pertence a A? Sim, pertence. Então, a alternativa A seria a alternativa correta. Ele pergunta, N mais M pertence a B? Então, se você somar aqui, 10 mais 8 dá 18 e não faz parte de B m menos n pertence a A união B, m menos n, ou seja, 10 menos 8 é igual a 2. 2 não está aí em nenhum dos dois conjuntos. Então, se você for fazer é, a operação de união entre A e B, não vai ter 2, porque ele já não aparece nesses conjuntos, certo? m vezes n, 10 vezes 8 é igual a 80, não pertence a B, como você consegue enxergar aqui. E m mais n e m menos n não está contido em A, porque m vezes n é 80. Esse subconjunto aqui, ele não está contido no conjunto A. Tá ok, pessoal? Questãozinha aí tranquila de se resolver, tá? E para a gente é, testar, brincar um pouco mais aqui, é, treinar, né? A palavra melhor é essa. Problema sobre conjuntos, Tá ok? Vamos para a próxima? Vamos lá. Bom, pessoal, a gente está aqui na questão 6 e ela diz o seguinte. Ó, na figura abaixo, essa figura aqui, têm se representados os conjuntos A, B e C não de juntos. Não disjuntos, só para a gente relembrar, são aqueles conjuntos que não possuem elementos em comum. E é o que está acontecendo aqui, pois. É, esses três conjuntos possuem, sim, elementos em comum. A região sombreada, que é essa região pintada aqui, representa o conjunto. Então, aqui são dadas aqui algumas alternativas. E a gente tem que ver que se essas alternativas fecham bem com essa região. Então, a gente vai ter que fazer aqui meio que um teste, tá ok? Para ver se essas, esses conjuntos aqui, eles se referem exatamente a, esses, a essa região pintada aqui. Pessoal, vamos para a alternativa A. E é interessante para resolver esse tipo de questão, é tentar pintar a região aqui que o, o, a operação está nos fornecendo, está nos informando. Então assim, ó, vamos lá, ele está dizendo que aquela região pintada é todo o que tem no conjunto C, e não está na interseção A com B. Vamos ver, ó. a interseção A com B, se você for prestar atenção aqui, seria toda essa região aqui, pessoal. Olha só, aqui é a interseção com B. Ele está dizendo que essa parte pintada aqui em cima é a mesma coisa é, de que é, C... Ou seja, do que C menos essa parte pintada em vermelho aí. Será que é isso? O que é que tem em C e não tem nessa área pintada? olha você deve concordar comigo que o que tem em C e não está nessa área pintada seria exatamente essa região aqui. Não batendo, então, com essa região que a questão está nos dando. Tranquilo? Então, vamos eliminar... Essa possibilidade, a alternativa A estaria, então, errada. Vamos aqui para a alternativa B, pessoal. Olha só. A alternativa B nos diz o seguinte. Essa região pintada é a interseção entre A e B, o que tem na interseção e não tem C. A interseção entre A e B, a gente já viu, seria toda essa região que eu estou pintando em verde aqui. Então, toda essa região aqui é a interseção B. Então, será que o que tem na interseção e não tem C, é exatamente essa área pintada? Veja que sim. Olha só. O que tem na interseção e que não faz parte de C, porque C é toda essa região verde aqui, pessoal. Então, essa região pintada, perceba que seria exatamente o que sobrou ali. ó. Olha só que legal. O que tem na interseção e não está em C é exatamente essa área pintada que combina com a área pintada em verde. Tá ok? Veja que questão aí bem bolada, né? A questão fácil, é, tranquila de se resolver, mas que requer um pouco de cuidado. Vamos analisar aqui a alternativa C para ver, para a gente trabalhar um pouco mais é, dessa forma. Olha só, A união B menos C, será que dá essa região pintada aqui? A união B, você deve concordar comigo, que é toda essa região, é você unir todos os elementos de A com todos os elementos de B, então seria toda essa região aqui pintada aqui que eu estou pintando agora, certo? Ele está dizendo que essa região pintada aqui no meio é a união B menos C, ou seja, é tudo que tem a união B menos C. Você vai te concordar comigo que não é verdade, por quê, pessoal? Porque o que tem na união e não está em C seria essa parte aqui que eu vou até... É, deixar um pouco mais claro aqui. Então, a região pintada seria toda essa parte aí que sobrou é, em azul aqui, que eu fiz aqui, tá ok? Então, observe que A união B menos C, essa região não bate com a região que o problema está nos informando, tá ok? Então, é, também aqui não seria a alternativa C, Beleza, vamos analisar aqui a D. A D eu acho que está mais simples, né? Seria a união de tudo. Então, se você unir todo mundo aqui, você vai concordar comigo que não é também a região em questão. Tranquilo, pessoal? Vamos agora é, para a próxima. Seria a região A interseção B e interseção C? Também não, né, pessoal? Porque a gente já viu que a interseção B e interseção C seria essa pequena região aqui, ó que é, estaria, no caso, representando a interseção entre os três conjuntos. Tá ok, pessoal? Não batendo aqui com a região pintada. Beleza? Vamos para a questão 7, então? Vamos lá. Mais uma questãozinha bacana que eu achei interessante aqui trazer para vocês. Olha só. A afirmação. Todo jovem que gosta de matemática adora esportes e festas. Pode ser representada segundo o diagrama. Então, aqui a gente tem alguns diagramas. E temos aqui também é, uma informação importante, que M representa os jovens que gostam de matemática, E representa os jovens que gostam, que adoram esportes, e F aqueles que adoram festas. Pessoal, precisamos ter bastante cuidado, pois a informação que a gente quer é qual desses, dessas representações aqui diz que todo jovem que gosta de matemática adora esportes e festas. Vamos analisar um por um. Olha só, na alternativa A, a gente tem aqui um diagrama dos dos, é, dos jovens que gostam de matemática e aqui dentro os jovens que gostam de esportes e é, festas, certo? Será que aqui todos os jovens que gostam de matemática gostam de esportes e festas? Veja que não. porque Se você pegar um jovem aqui fora, um jovem aqui fora, esse jovem ele gosta de matemática, porém ele não gosta de esporte. E também não gosta de festas. Tá ok? É nessa, dessa maneira que você tem que analisar esse tipo de problema. Porque como eu falo todo, eu estou dizendo que qualquer um que gosta de matemática gosta também de esporte e de festas. Tá ok? Veja na alternativa B aqui, pessoal. Olha só. Se você pegar qualquer jovem aqui dentro de matemática, pois é, é, é esse grupo que a gente tem que analisar, se você pegar qualquer jovem aqui dentro, você vai ver que vai ter jovens que gostam... De matemática, claro, é, que gostam de festas e matemática. Esse carinha aqui, por exemplo, ele gosta de festa e também gosta de matemática. Porém, tem jovens aqui ó, que eles gostam de festas, gostam de esportes, mas eles não gostam de matemática. Perceba que ele não está dentro da região dos matemáticos aqui. Não matemática, mas aqueles que gostam de matemática. Tá ok? Vamos para ser então? Olha só, na C a gente tem um conjunto dos matemáticos. Qualquer jovem que você pegar aqui, você vai ver que ele gosta, né? esse jovem que gosta de matemática, ele gosta também de esportes, porque ele está na interseção entre esportes e festas. E eles por consequência gostam também de festas. Então a alternativa C seria né? o diagrama aqui que representa todo jovem que gosta de matemática, adora esporte e festas, seria a alternativa C. Está né? dentro mais do da realidade aqui, da afirmação tá ok? se você for analisar D, você vai ver que tem jovens aqui ó, que gostam de matemática, mas não gostam de esportes e também não gostam de é, festas Tá ok, pessoal? Aqui, da mesma maneira, vai ter jovem que gosta de matemática, gosta de esporte, mas não gosta de festa, porque ele não está dentro da, do conjunto daqueles que gostam de festas. Beleza? Então, fique ligado nesse detalhe. Não é um problema muito difícil de se resolver, mas a gente precisa ter bastante cuidado. Muita gente marcou alternativa A nesse probleminha aqui. Tá ok, pessoal? Então, não caia nessa pegadinha. Beleza? Vamos aqui para a questão 8. Bom, pessoal, achei interessante trazer essa questãozinha aqui do Enem. Né, onde ele meio que misturou aqui assuntos de matemática com biologia. Né? Isso aí se chama interdisciplinaridade é, das matérias. Eu achei interessante, é uma questãozinha diferente e vamos aqui trabalhar ela. Olha só. No dia 17 de maio, houve uma campanha de doação de sangue em uma universidade. Sabemos que o sangue das pessoas pode ser classificado em quatro tipos de antígenos. Né? É quanto a antígenos. É, uma pesquisa feita com um grupo de 100 alunos da universidade constatou que, que 42 deles né, é, tem, o, tem aqui o antígeno A, 36 tem o antígeno B e 12 tem o antígeno AB. Sendo assim, podemos afirmar que o número de alunos cujo sangue tem o antígeno O é, então aqui são dadas algumas alternativas E a alternativa aqui é C Tente a fazer sozinho caso você conheça né, essa, A questão do, do tipo sanguíneo né, O sistema ABO Eu até trouxe aqui para ajudar um pouco a gente Essa imagenzinha Deixa eu voltar aqui Bom, essa imagenzinha aqui para ajudar, né? Quem não conhece ainda, é, eu também tentei aqui é, relembrar né, os assuntos lá do, do, do, do ensino médio. E aqui é uma, uma imagem que eu trouxe lá da Wikipedia, que diz o seguinte aqui. Ó, no grupo A, nas hemácias ali, né? A gente tem um antígeno A. No grupo B, né? A gente tem um antígeno B. No AB, pessoal, o um antígeno A e B juntos. Então, é meio que uma interseção entre A e B. E no sistema aqui, no grupo O, né? A gente tem o quê? A gente não tem nada. Nem o um A, nem o um B. Então, tentando pegar esse conhecimento de biologia aqui, pessoal, e jogar para o pro nosso problema, olha só o que, que a gente tá, tem que montar aqui, que tem que entender. A gente tem que entender que a gente tem um grupo. Vamos colocar aqui um conjunto universo. Onde está sendo relacionado aqui aqueles que possuem o, o antígeno A, ou seja, o sangue tipo A, aqueles que possuem o sangue tipo B, vamos colocar aqui ó, tipo B. Aqui dentro estariam todos aqueles que têm o sistema AB, a interseção entre AB, ou seja, o sangue tipo AB. E aqui fora, pessoal, são aqueles que não têm um AB. Então, tipo O estaria aqui fora desse, é, nesse nosso problema, tá ok? Então, ele quer exatamente esse pessoalzinho que está aqui fora. Vamos chamar eles aqui de X, quem eu quero, tá ok? E o teu problema também nos, diz, nos dá aqui algumas informações, olha só. É, no total aqui a gente tem 100 alunos, vamos guardar essa informação aqui em cima. É, constatou que 42 dele tem um antígeno A, vamos ver se tem a interseção, e tem aqui, ó, 12 no caso, tem um antígeno AB, então 12 seria a interseção. A, a gente viu aqui que são 42, como já tem 12 aqui, então, somente A, ou seja, somente do tipo A, seriam 30 pessoas, tá ok? E o antígeno B tem 36. Como já tem 12 aqui, se você pegar 36 e subtrair de 12, esse resultado aqui vai ser 4, 24. Então, 24 são aqueles que têm apenas o sangue tipo B, Tá ok, pessoal? Somando tudo isso aqui, você vai ver que não dá 100. Por quê? Porque vai ter gente aqui fora que também... Que é o pessoal que tem o sangue tipo O, que também estaria aqui dentro, né? Que faz parte desses 100 alunos aqui. Então, ó, vamos lá. 30 mais 12 mais 24, que vai dar 42. Então, 42 mais 24, que vai dar 6,66. Pessoal, então, aquilo que falta para chegar a 100, seria exatamente o valor de x. Então, 100... Menos 66, isso aqui daria quanto? 4, aqui ó, 7, 3 e aqui 0. Então... 34 pessoas ou 34 alunos são aqueles que possuem o sangue tipo O, ou seja, que tem um antígeno O, tá ok? Uma questãozinha aí, né, pra gente é, brincar também aí com a biologia, isso aí é muito válido. Na realidade, tente resolver esse tipo de questões, pois é muito comum nas provas de vestibulares e também no Enem, tá ok, pessoal? Então, a alternativa aqui seria a letra C. Vamos aqui pra próxima. Pessoal, mais uma questãozinha do Enem para vocês aí, ó. olha só. Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento dessas, é, ou desses né, em duas línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 aí falam espanhol e 300 não falam qualquer um desses idiomas. Então, a gente tem aqui ó, 600 alunos falando inglês, 500 alunos falando espanhol e 300 que não falam... É, esses idiomas escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo-se de que, ó, já sabe-se que ele não fala inglês, qual a probabilidade de que esse aluno fale espanhol pessoal, a gente não falou ainda, não trabalhou aqui ainda com a ideia de probabilidade tá? não é o nosso foco então eu vou já colocar aqui uma relação e não é difícil entendê-la a probabilidade, quando a gente calcula a probabilidade, estamos querendo saber a chance de algo acontecer, algo que a gente quer que aconteça, dividido por tudo aquilo que pode acontecer nesse cenário, tá? Então, imaginando aqui a, a probabilidade do problema, ele quer saber qual a chance de que, escolhendo-se né, é, alunos que não falam inglês, quem seria? Se a gente tem 1.200 alunos na escola... E 600 falam inglês, então 1.200 menos 600. Então, teríamos aí 600 alunos possíveis. Então, essa aí seria a possibilidade total, porque a gente sabe que esses alunos não falam inglês. Então, escolhendo ao acaso esses alunos, qual a probabilidade que esse aluno fale espanhol? Então, a gente quer saber aqui ó, os alunos que falem espanhol, mas não falem inglês. Então, vamos colocar essa informação, pois é isso que a gente quer. Tá ok? Aqueles que não é, falem... Então, não fale aqui inglês, mas, tá ok? Uma informação importante, fale espanhol. Então, é, a gente vai ficar, é, vai ficar bem claro esse tipo de problema quando montarmos aqui o diagrama de VEM. Olha só, fica mais simples de entender. Temos aqui o pessoal que fala inglês. Temos aqui também ó, o pessoal que fala espanhol. Tudo bem? Pessoal. Quando ele pede o pessoal que não fala inglês, mas fala espanhol, seria essa galerinha aqui, ó, a galerinha que está aqui. Ó, todo esse povo que está aqui dentro. Esse povo que está aqui é o pessoal que fala espanhol, mas não fala inglês. Tranquilo? Então, que aqueles que não falam inglês estaria aqui e que falam espanhol. Porém, observe que tem informação muito importante que diz que 300 alunos não falam qualquer idioma. Vamos guardar aqui fora. Ó, dentro do conjunto universo... Dentro desse conjunto universo aqui de 1.200 alunos, informação importante que a gente precisa guardar. Temos 300 que não falam inglês e espanhol. Temos aí, ó, informação importantíssima dos ingleses, aqueles que falam inglês, né? 600 alunos. Aqueles que falam espanhol, por isso eu estou colocando aqui fora, porque a gente não sabe a interseção, né? Seriam aqui 500 que falam espanhol. Ah, como a gente não sabe a interseção... É, toda essa região azul aqui tem que dar 500, toda essa região vermelha aqui tem que dar 600, tá, pessoal? Então, a gente precisa tá, calcular o valor da interseção, porque com a interseção, a gente consegue saber quem fala apenas espanhol. E existe uma expressão que nos ajuda a resolver esse problema. Tá? Você deve concordar comigo que a união entre é, dois conjuntos, vamos colocar aqui os que falam inglês com os que falam espanhol, é igual... Ao número de elementos que falam inglês, mais o número de elementos que falam espanhol, a gente já trabalhou isso, menos o número de elementos que falam inglês e espanhol ao mesmo tempo. Não é isso? Inglês e espanhol ao mesmo tempo. Pessoal, quem seria a união aqui entre aqueles que falam inglês e espanhol? Observe que a gente tem 1.200 alunos, porém, 300 não falam nenhuma das duas línguas. Então, aqui dentro, nesta região, que seria I, união E, né, a união entre os que falam inglês e espanhol, seria 1.200 menos 300. Ou seja, temos como resultado aí 900. Isso aqui é igual àqueles que falam inglês, que é 600, mais aqueles que falam em espanhol, que é 500, menos a interseção, que é o que a gente quer. Vamos colocar aqui x, né? já que a gente chamou ele ali de x. A gente quer descobrir exatamente o valor de x, a interseção. Pessoal, resolvendo isso aqui, aqui teria 1.100 menos 900. O resultado de x é igual a 200. Então, x é igual a 200. A interseção é igual a 200. Vamos apagar aqui. Então, a gente já sabe o valor de x. Esse x aí agora, né? ele pode... É, ajudar a gente a calcular quem? a calcular aqueles que falam apenas espanhol, e quem seria isso pessoal? bem legal né Se temos aí na região é, dos que falam espanhol, 500 pessoas então descontando tudo isso aqui tem que dar 500 500 menos 200, ficaríamos aqui com 300, então com isso a gente já tem no o denominador aqui da nossa probabilidade, tá? Então, a probabilidade que a gente está procurando é aqueles que não falam inglês, mas falam espanhol dividido por 600. Então, vamos colocar aqui, ó. Aqueles que não falam inglês, é, mas falam espanhol. Pessoal, quem seria? Olha só, 300. 300 dividido por 600, 300 é a metade de 600, né? Então, simplificando aqui, isso aqui daria 1 um meio, olha só, que maravilha, né? Então, a alternativa A seria a nossa alternativa correta. E aí, vamos para mais uma, pessoal? Não deixa a peteca cair. Vamos para a próxima. Mais uma questão do vestibular. Vamos lá, galera. Olha só. É, Cn é o número de subconjuntos não vazios, sempre grife aquilo que pode ser importante, do conjunto formado pelos múltiplos estritamente positivos de 5. Bom, quem são os múltiplos de 5? A gente vai ter que encontrá-los aqui, né? Menores do que 40. Então, o valor de N, ele quer saber exatamente o valor de N, é... Vamos lá, vamos calcular. Quem são os múltiplos de 5, pessoal? Menores que 40. Múltiplos de 5 seria 5 vezes 1, que é 5. 5 vezes 2, então 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, né? Menores, então 40 aqui, ele não entra, então... Vai até o 35. Excelente. Bom, qual é a nossa próxima informação aqui, pessoal? Ele quer saber, ele está dizendo que n é o número de subconjuntos não vazios. Isso aqui é muito importante, porque quando ele fala o número de subconjuntos, lembre lá do conjunto das partes. Ele está querendo saber quantos subconjuntos podemos formar com esses elementos aqui. Ó. Lembrando né, que o 5 seria um subconjunto possível. O 5 é, com 10 formaria um outro subconjunto possível o 5 com 20 um outro subconjunto possível, e assim sucessivamente, depois pegaríamos aqui 3 a 3, 4 a 4, eh, 5 a 5, até chegarmos ao conjunto completo. Você, claro, não vai fazer isso na sua prova, porque, eh, como você já pode ver na alternativa ali, se você já encontrou, temos 127 possibilidades. E por que temos 127 possibilidades? Já vamos chegar lá, né? Lembrando, pessoal, que o conjunto vazio entra eh, nos conjuntos possíveis. E aqui que está o porém da questão, porque ele quer o número de subconjuntos não vazios. Então, ele não quer que inclua o conjunto vazio. E, para a gente saber apenas a quantidade de subconjuntos possíveis, ou seja, continuando isso aqui, quanto que vai dar no total? Quando a gente calcula esse valor, e a gente calcula esse valor por quem? O número de subconjuntos, ou seja, o número de subconjuntos de, é, dos múltiplos de 5 menores que 40... É igual, a gente pode contar pela expressão, 2 elevado a quem, pessoal? Ao número de elementos do conjunto. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado a 7. E 2 elevado a 7 é igual a quem? É igual a... É 2 elevado a 6 é 32, 128, certo? 2 12 elevado a 6, no caso, é 64, né? então, daria 128. Então, 128 é o número de subconjuntos possíveis desse conjunto aqui, ó, que a gente pode formar com esses elementos. Só que quando a gente calcula isso aqui, vale lembrar, estamos incluindo o conjunto vazio, lembre-se disso. Tá okay? A pegadinha do problema estaria aqui. Eles foram até camaradas. Eles não colocaram aqui o 128. E muitas vezes, na maioria das vezes, acontece. Para você o quê? Marcar o 128 e achar que está abalando na questão. né E não tá Porque desse 128, você tem que descontar o conjunto vazio. Pois ele fala aqui o número de subconjuntos não vazios. Então, o resultado final daria 127. Beleza, pessoal? Fique ligado. Vamos para nossa próxima questão aí estaria uma questãozinha do pessoal que é concurseiro né? É a questãozinha da CESP onde é, a CESP trabalha com alternativas certas e erradas tá ok pessoal? então essa alternativa aqui estaria errada e vamos descobrir o porquê ela está errada olha só, em uma reunião de colegiado após a aprovação de uma matéria polêmica pelo placar de 6 votos a favor né? então temos aqui 6 votos a favor vamos colocar aqui 6 votos a favor e 5 votos contra, então temos aqui também é, o pessoal que votou contra então 5 contra um dos 11 presentes fez a seguinte afirmação, basta um de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente modificada, bom considerando a situação apresentada e a proposição correspondente à afirmação feita, julgue os próximos itens, eu selecionei o um item aqui bem interessante que cabe no nosso é, assunto Pessoal, se A for o conjunto dos presentes que votaram a favor, então A são aqueles que votaram a favor, tá ok? Então, aqui ó, estariam aqueles que votaram a favor. Bom, e B, os que votaram contra, então aqui estariam aqueles que votaram contra. É... Então, o conjunto diferença, e eu achei muito importante trazer isso aqui, ó, porque pode aparecer, pessoal o problema que até nos ajudou né o concurso aqui a banca nos ajudou porque ela falou o seguinte ó, que é o conjunto diferença essa representação aqui ó o a com a barria invertida e o b representa também o conjunto diferença lembrando que a diferença aqui seria entre a e b nessa ordem tá ok então pode ser que na, na, na sua prova é, apareça essa representação aqui e o concurso ali, a banca, pode ser que não ajude você é... O informe né, que isso aqui é uma diferença, tá? Isso é muito importante, então, vocês saberem que essa barra invertida entre o conjunto e o outro representa a diferença do primeiro pelo segundo. Fique ligado nesse detalhe. Então, ele diz que essa diferença entre A e B terá é exatamente um elemento. Pessoal, a questãozinha aqui não é tão difícil de entender. Basta a gente prestar atenção que não existe, então, vamos colocar aqui e chamar de A aqueles que são a favor, certo? Então, aqui, ó, A seria o conjunto formado por aqueles que são a favor, e o, o B, aqueles que são contra. Vocês devem concordar comigo que eu, esses conjuntos são disjuntos, por quê? Porque se eu tivesse aqui uma interseção entre A e B, aqui ó, vai ter aqueles que votaram a favor e contra ao mesmo tempo, isso aí não é possível. Certo? Então é por isso que esses dois conjuntos são disjuntos. Então, A aqui teriam, pessoal, seis elementos. Então tem seis elementos aqui dentro: ó. um, dois, três, quatro, cinco, seis. E B tem ali, no caso, cinco elementos: um, dois, três, quatro, cinco, né? E claro, né? Se um de, de nós mudar de, de ideia, e a decisão, é, essa decisão vai ser totalmente modificada. É claro. Os que estão a favor, se alguém daqui passar para o contra, vai ficar empate. Ou melhor, o que está contra vai ganhar, né? dependendo da situação ali que está sendo votada. Não é isso? Então, pode ser que mude tudo aqui. Perfeito. Agora, olha o que o problema quer. É. Ele não quer essa ideia de quem vai para lá, quem vai para cá. Ele quer saber se o conjunto de diferença, ou seja, A menos B, tem quantos elementos? Terá um elemento? Vamos ver, pessoal. A menos B seriam todos aqueles que fazem parte de A, mas não fazem parte de B. E você deve concordar comigo que aqueles que fazem parte de A e não fazem parte de B seria todo o conjunto A, pessoal, ou seja, os seis elementos. Essa diferença é igual a 6 e não a 1. Um. Então, temos aqui ó, seis elementos que fazem parte de A e não fazem parte de B. Tá? Isso aqui ó, é a diferença entre A e B. Então, seis elementos não fazem parte de A mas fazem, ou melhor, fazem parte de A e não fazem parte de B. Então, estaria errado dizer que um elemento é, faz parte dessa diferença, tá ok? Por isso que eu marquei aqui item errado, tá ok? Vamos agora para a nossa última questão. Olha aí uma questãozinha que muita gente fica com dúvida. Toda vez que eu levo numa numa aula presencial essa questão, muita gente fica com dúvida, né? Porque nas, tem duas alternativas aqui, ó, no máximo 6 e no mínimo 6. Vamos detalhar bem essa ideia. Pessoal, numa classe tem 30 alunos. 16 gostam de matemática, 20 gostam de história. Então, a gente tem aqui o pessoal que gosta da matemática, ou seja, ou seja né, que fecha comigo. Vou colocar aqui o pessoal da matemática. E aqueles que gostam de história, pessoal da humanas. aí, né? Então, aqui ó, é, temos alunos, ele quer, claro, o número de alunos que gostam de matemática e história. Então, tem uma, uma interseção entre eles. Então, vamos colocar aqui esses conjuntos entrelaçados. Aqui é o pessoal que gosta de história. Bom, o problema nos diz o seguinte, que 30 alunos no total, onde 16 gostam de matemática, então aqui teriam 16 alunos, e aqui, pessoal, é, teria aqui, no caso, é, 20 alunos. Somando, vai dar 36 e a sala tem 30, certo? Então, vai ter alguma interseção aqui, e tem, claro. E essa interseção vai acabar descontando desses números para chegar a 30, certo? Só que o problema diz o seguinte, ó. Quem seria, então, esse pessoalzinho que está aqui dentro, né? Esse pessoal que gosta de matemática e história. Será que é no máximo 6? No mínimo 6? Pessoal, olha só. A gente tem aqui 30 alunos. Vamos lá, 30 alunos é, no caso, é a união. Se você for calcular aí a união, é, podemos fazer de outra forma aqui também. Ó. Quem gosta apenas de matemática? Ué, quem gosta apenas de matemática é 16, os né, 16 alunos menos a interseção. Quem gosta apenas de história? Os 20 alunos que gostam de história menos aqueles que já estão na interseção. Somando tudo isso aqui, vai chegar a 30. Quer ver? Então, ó, 16 menos x mais x, mais 20, menos x, tem que chegar a 30, porque ele não fala aqui que existem alunos que não gostam da, das duas matérias. Né? É, então, somando tudo isso aqui, ó, podemos é, cancelar aqui o x com x. 16 mais 20, 36. 36 menos 30 é igual a 6. Então, x é igual a 6. É, a gente sabe que é exatamente 6, mas o problema aqui... É, estaria na hora de for marcar alternativa porque temos duas no máximo 6 e no mínimo 6 e aí pessoal? galera, é o seguinte fique ligado no problema, porque se a questão está dizendo no máximo 6 e no mínimo 6 vamos analisar cada item quando ele fala no máximo 6 eu estou dizendo que pode ser aqui pessoal vamos analisar vamos colocar no máximo aqui em cima pode ser 1 um Pode ser 2, pode ser 3, 4, 5 né? e o 6. Será que isso aqui é possível? É. O 6 a gente já viu que é possível, mas será que é, esses valores aqui são possíveis? Vamos lá. Se você escolher o 5, se aqui for 5, aqui teríamos, no caso, 15. E aqui a gente tem o que? 16 menos x, teríamos 11, certo? Somando esses elementos aqui, teremos 20, ou melhor, 20, 20 mais 11 chegaria a 31. E como é que isso é possível, pessoal, se a sala tem 30 alunos no total? Como pode ter 31 aqui? Isso aqui já não pode acontecer, certo? Claro, vamos analisar, então, no mínimo 60, quando eu, ou melhor, 6. Quando eu falo no mínimo 6, no mínimo 6, então, podemos ter 6 alunos na interseção, 7 alunos, 8 e assim sucessivamente. Vamos ver se isso é possível. Se aqui for 6, então 20 menos 6 é igual a quem? É igual a 14. É, 16 menos 6 é igual a 10. Somando isso aqui, ficaríamos com quem? Claro, a gente já viu que dá 30, né? A ideia aqui seria melhor pegar o 7. Vamos pegar o 7 aqui. ó. Então, se fosse 7, é 7, 20 menos 7 aqui dá igual a 13. 16 menos 7 aqui, pessoal, daria igual a 9, né? Vamos somar. 13 mais 7 é 20. 20 mais 9 é 30. Show de bola! Ou melhor, 20 mais 9 é 29, certo? que é menor que 30. Então, essa situação pode acontecer a interseção C7. Aí vocês devem estar se perguntando, mas a questão não diz que tem 30 alunos? Tem, mas com essa situação de baixo, ou seja, tendo no mínimo 7 é, alunos ou, ou 8, enfim, ou mais aqui, é, pode ser que aconteça de alunos não gostarem dessas matérias. Nessa situação aqui que a gente colocou, nesse exemplo, teríamos aqui um aluno que não gosta de matemática e história, e isso é possível. Tá ok? É possível essa situação, só não é possível extrapolar o número de alunos que tem na classe. Isso aí já não é possível, pois ele fala que tem 30 alunos. Tá ok, pessoal? Isso aqui foi apenas uma questão é, que eu achei interessante trazer para vocês. Tá ok? E é isso, galera. Então aqui a gente finaliza o nosso vídeo pessoal, eu espero que vocês tenham entendido bem é, as nossas resoluções aqui, tá ok? E espero vocês também no nosso próximo vídeo, tá ok? Esses vídeos estão sendo criados com muito carinho e eu espero que esteja aí é, a contento, é, à altura do que vocês merecem, tá ok? Vejo vocês na próxima aula, valeu pessoal, até mais!